A maioria dos esforços de externalização de fronteiras, portanto, deste, deste processo de, de, de, de terceirizar a responsabilidade de, de, de gestão dos fluxos migratórios eh, para países fora da União Europeia, tem tomado o. Um, eu, a forma de acordos internacionais, que se calhar os mais famosos destes acordos, são, são uh, o que foi feito com a Turquia em 2000, março de 2016, uh, que já resultou em, em quer dizer, em, certamente em milhares e milhares de pessoas serem retidas em, em campos de refugiados não oficiais um, e sem acesso às, às mais básicas condições de vida um, no, em sol turco. Não é? Outro um, acordo bastante uh, famoso pelas piores razões foi um que foi feito com, uh, com a Líbia. A, a União Europeia escolheu uma milícia qual qual chamou a Guarda Costeira Líbia uh, e, e forneceu-lhe financiamento, navios muito rápidos, uh, armamento, treinos, uh, até por meio da Frontex, da Guarda de Fronteiras da União Europeia. Um, precisamente com o objetivo de, de controlo de fronteira. Sabemos hoje em dia que essas pessoas depois são, são postas em, em centros de detenção, que na verdade são mais parecidos com, de, com campos de concentração, não é? porque um, são sítios onde as pessoas são torturadas, são violadas, são uh, vendidas até como escravas. Esta milícia estrangeira uh, está a, a ser paga para violar a lei internacional e para violar os direitos destas pessoas e está a ser paga pela União Europeia. Não é? um, portanto, quer dizer, a responsabilidade é obviamente da União Europeia. Acho que é bastante objetivo, que, que, que não é uma questão económica, não é? Porque, porque estes acordos são absolutamente milionários. A União Europeia e os Estados-membros não estão a olhar às contas para, para, para fazer este, este tipo de acordos. Todos os anos, milhares de milhões de euros de dinheiro dos contribuintes europeus vai parar aos bolsos destas milícias e de Estados-autoritários como o da Turquia para, para sujarem as mãos em vez de, em vez de nós, nós o fazermos do lado de cá. Eu diria que antes de mais tem a ver com com o eh, relegar o sofrimento de, destas centenas de milhares de pessoas eh, ao, ao silêncio do, do, dos, dos campos de refugiados no estrangeiro. Não é? Porque eh, é muito mais. Causa muito mais uh, danos, em termos de atenção uh, mediática e de opinião pública, uh, as 6 mil pessoas que, neste momento, estão a passar fome nos campos de refugiados da Grécia, do que as 60 mil que estão em risco de ser torturadas e vendidas como escravas na Líbia, não é? Portanto, o sofrimento do lado de cá tem sempre muito mais indignação do que o sofrimento do lado de lá. Há acordos feitos com, com o Mali, há acordos feitos com o Senegal, há acordos feitos com a Nigéria, com, com, com, uh, com o Ruanda, há, há imensos acordos com um países longíssimo das fronteiras da União Europeia, não é? E, e, e nunca é um acordo feito de igual para igual, como é óbvio, não é? Aliás, uma das, contras, uma das contrapartidas de alguns destes acordos é precisamente o que eles chamam ajuda ao desenvolvimento. Não é? Um, é, é, é, ou seja, estes acordos são imorais de vários pontos de vista, não é? Acho que é a conclusão que podemos tirar. A migração é tratada como um crime né? na União Europeia, isso é um facto, embora, como dizes bem, a migrar não esteja inscrito na lei como um crime, ainda assim existe todo um sistema judicial instrumentalizado precisamente com o fim de criminalizar a migração. Eu sou, falando em criminalização, eu tive, fui arguído durante três anos por suspeita de auxiliar à migração ilegal, no, no, quer dizer, no meio de um de um panorama em que quase todas as organizações uh, de resgate marítimo no Mediterrâneo foram criminalizadas. Não é? Portanto, foram, uh, Embora nenhum destes casos, até ao dia de hoje, tenha resultado em condenação, todos nós fomos acusados, uh, ou pelo menos investigados, de crimes como auxiliar à imigração ilegal, tráfico humano, tráfico humano e coisas semelhantes. Uh, esta criminalização da ajuda humanitária não passa de, de um, uma parte deste projeto de criminalização da migração, não é? porque migrar já era um crime bem antes de nós, europeus, uh, trabalhadores humanitários, estarmos a ser criminalizados. Não é? Uma dicotomia que, que importa quebrar uh, cada vez mais nos dias de hoje é precisamente esta dicotomia entre refugiado e migrante económico, porque, porque na verdade é impossível estabelecer uma linha uh, clara entre uma coisa e outra, não é? uh, as, as guerras criam crises económicas, as crises económicas criam guerras uh, e, e, e por aí adiante. Não é? e todos estes fatores como, como alterações climáticas, como, como terrorismo, como ajuda internacional, como dívida, tudo isto são fatores que se juntam para, para, para criar a base socioeconómica que, que, que cria fluxo de migração forçada. Eu acho que hoje em dia faz, faz, faz todo o sentido falar em, em abertura de fronteiras e faz todo o sentido defender a liberdade de movimento como, como um direito fundamental. É errado achar que, que, que a migração uh, para o nosso país é, uma, é, um, é um fardo económico, na verdade é precisamente o contrário se olharmos para os números, não é? uh, aquilo uh, que, os, que os migrantes em Portugal retiram da segurança social uh, é ultrapassado vastamente por aquilo que, que, que contribuem, portanto todos os anos temos centenas de milhares uh, de euros em, em Uh, centenas de milhões de euros em, em saldo positivo uh, de contribuições da população migrante em Portugal, portanto, se alguma coisa faz sentido economicamente uh, fronteiras mais abertas. Portanto, uh, quando falamos em, em, em, em uh, abertura de fronteiras estamos necessariamente a falar uh, de, de igualdade de direitos. Eu acredito em igualdade de direitos e eu, eu diria que quando uma força política uh, uh, é pela securitização das fronteiras e, pela, e pela, pelo aumento das restrições uh, uh, nas fronteiras, então deve ser essa pessoa e essa força política a justificar porque é que acha que os direitos de certas pessoas devem ser restringidos. Segundo a Lei do Mar, é obrigatório resgatar uma embarcação que esteja em perigo de se afundar e levar as pessoas a um porto seguro e é basicamente isso que fazemos. Esse é o nosso trabalho. No entanto, este trabalho, digamos, uh, quase exclusivamente humanitário, que é o, de, uh, o, o, o ato muito simples de tirar, simples pelo menos em, em termos... Uh, uh, bem não é muito complexo de perceber não é que só o ato de tirar a pessoa de dentro da água para não se afogar e pô-la num porto seguro é bastante simples não é esse ato quase exclusivamente humanitário não pode nunca dissociar-se de uma de uma análise política e de uma de uma crítica construída a partir daí não é e na verdade é isso que temos feito incansavelmente desde que existe o resgate marítimo civil no Mediterrâneo Central desde 2014 que as organizações que se dedicam a isto Uh, fazem o resgate e depois pegam nessa notoriedade e nessa visibilidade que têm ao fazer esse, esse trabalho e, e criticam as, as, as, as, as instituições europeias, dizendo que nós não devíamos ter que estar aqui. Né? Nós estamos aqui, nós, amadores, nós, nós, sociedade civil, estamos aqui, porque quem está treinado e quem tem os meios para estar aqui e fazer este trabalho como deve ser, não está disposto a fazê-lo.